Olá, estamos aqui para mais um programa do Espaço Família, trazendo informações da psicologia para você e sua família. Ainda sobre o tema saúde mental, que estamos falando aí sobre vários transtornos, né? então durante as semanas anteriores já estamos trazendo aí alguns transtornos específicos, hoje a gente vai falar sobre a somatização que também está dentro do contexto de saúde mental. Então, a somatização ela é um transtorno né, que ela apresenta aí queixas múltiplas, principalmente ligadas às questões físicas do, do indivíduo, né, relacionadas a vários órgãos é, do corpo. Né. E aí elas acabam não tendo uma explicação clínica, uma explicação médica para o surgimento e para a manutenção é, dessas queixas físicas. Então, geralmente, as pessoas elas vão frequentemente ao médico, fazem exames, tomam algumas medicações, passam por avaliação médica, mas nada é detectado, acaba não tendo uma resolutividade para a queixa, para a dor dessa pessoa. Então, a gente vai perceber que a pessoa ela acaba tendo alguma alteração no seu estado emocional e isso faz com que haja o aparecimento de dores corporais como, por exemplo, dor de cabeça, né, inclusive as enxaquecas, resfriados frequentes, asma, gastrite, dores no corpo aí sem uma causa né, aparente, problemas cardiorrespiratórios, ganho de peso, problemas de pele, né, com alergias, manchas, entre outras situações também. Né? É, então, na maioria dos casos, as pessoas que apresentam esse transtorno de somatização, ela tá, apresenta junto com isso uma grande ansiedade e também alteração de humor. Né? E aí, em alguns momentos, aparece até a impulsividade junto com isso. Né? É, e aí, então, todas essas características psicológicas associadas acabam resultando no corpo, né? O corpo acaba demonstrando, mostrando essas dificuldades que a pessoa aparenta, né? É, porque, então, quando a gente não consegue elaborar ou ressignificar as nossas questões emocionais, né, o que a gente está sentindo, o que a gente está vivenciando, o nosso organismo ele vai entrar num colapso, que a gente vai chamar. Né? Então, que o sistema psíquico, que é a nossa mente, ela vai avisar o nosso sistema imunológico que algo está errado, que algo não está legal. E essa, por sua vez, vai passar a informação, né, para é, os nossos outros sistemas corporais. E aí, então, como uma forma de combater a doença, combater o problema, ele vai aparecendo, então, no corpo aí alterações ou adoecimentos no corpo, né? Então, não existe assim, uma receita de como a gente fazer né, para é, curar, para tratar as questões de é, somatizações de uma parte clínica, né, mas sim dessa parte psicológica, emocional, onde a gente trabalhe e acompanhe né, quais são as nossas angústias, os nossos sofrimentos, onde a gente aprenda a ter mais flexibilidade, onde a gente respeite é, os nossos limites, onde a gente controle os nossos impulsos, que às vezes depois a gente se arrepende pelo aquilo que a gente fez, onde a gente peça ajuda quando sentir dificuldades em realizar uma determinada tarefa, onde a gente busque uma maior qualidade de vida com questão de atividade física, uma alimentação saudável e aproveitando aí, buscando é, formas que te gerem prazer e bem-estar. Então, com isso, a gente vai percebendo a, a redução do transtorno de somatização. Então, é bem importante com que a gente percebe, conhece alguém com essas características que a gente procura no profissional. E claro, antes da gente dizer que é qualquer problema psicológico, a gente vai fazer uma avaliação física, uma avaliação clínica para fazermos a eliminação de qualquer problema físico que se houver, deverá ser tratado. E se numa insistência naquele problema e sem uma identificação, sem encontrar um problema, a gente vai trabalhar as questões emocionais e poder proporcionar aí ao indivíduo uma melhor qualidade de vida. Então, essas são algumas informações do nosso programa de hoje, do Espaço Família. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!